Ir ao médico sem ter papéis do seguro. Não se sente bem? Precisa de cuidados médicos? Qualquer médico é obrigado a prestar cuidados de saúde, mesmo que você não tenha papéis do seguro ou tenha pouco dinheiro. Os médicos estão abrangidos pelo segredo profissional. Não lhes é permitido denunciar ninguém aos serviços da imigração ou à polícia. Por isso, não tenha medo. Consultar o um médico não tem risco. Na Holanda, quem precisa de cuidados médicos tem que ser examinado primeiro por um médico de clínica geral. Um médico de família. O médico de família pode ajudar em muitos casos de doença. Se for necessário, ele pode encaminhá-lo para um hospital. Também pode consultar um médico durante a noite nos Oshartens Post. São os lugares onde os médicos de família trabalham durante a noite ou nos fins de semana. Procure na internet o número de telefone do posto OshartsenPosten mais próximo de si. Só deve ir ao serviço de urgência do hospital em caso de acidente ou em caso de perigo de vida. Quando for ao médico, leve alguém consigo que fale holandês ou inglês. Seja sincero com o seu médico, só assim é que ele o pode ajudar. Se você tem dinheiro, tem que pagar ao médico. Se não tem dinheiro, existe um regulamento governamental para reembolsar o doutor. Crianças e menores até aos 18 anos não têm que pagar pela assistência médica. Se estiver grávida, o pagamento é resolvido com a intervenção da parteira. Neste filme está uma ligação para um formulário onde se explica como é pago o médico que trata alguém sem dinheiro nem seguro. Leve uma cópia deste formulário quando for ao médico. Se o médico se recusar a examinar ou se não conseguir encontrar nenhum, faça o favor de contactar com a organização Paula Skirk em Rotterdam ou Doctors von der Wiruld. Nós podemos ajudar para que consiga ter a assistência que precisa. Doctors von der Wiruld 020 408 34 24. Paulus Kirk. 010 411 81 32. Também nos pode visitar nos seguintes endereços. Em Roterdão, pode dirigir-se à organização Paulus -Kirk. O endereço é Moritzweg 20. Em Haia, pode dirigir-se a Doctors Find the World. No seguinte endereço: Pardenberg 1 e Teniersstraat 21. Em Amsterdão, podem encontrar a organização Doctors von Wirld nos seguintes endereços: Neuheirenkracht, 20 e Hochgart 187A. Verifique os horários de abertura no site da NET da Doctors von Wirld. Boa sorte!